Por exemplo, tem um pouquinho de chão aqui, mas alguns costumam ver vim retinho. Deixa eu pegar, pegar aqui. o... É, cadê o meu Tem um, um rebastinho, tem um que é maior, aqui? Aqui, então quando o ebo, ele passa aqui, ele fecha mais um pouquinho, você consegue passar ele. Se ele não para aqui no furo aqui, ó, porque aqui também tem uma quina viva ali, ó, aqui, então a gente não comer também aqui. Quando o, o anel passa ali, então aí se, se tudo isso não, não der ruim, vai trabalhar muito bem. Agora, se come ali ou se come aqui na entrada, aqui, o tipo se tira machuca o anel, machuca o anel, vai dar ruim, vai, vai dar pesado a caixa Vai dar, vai ver uma fuga, vai ver um, algum problema desse tipo. Ou seja, só desmontando tudo, só Você se machucado se tiver, montar tudo, monta tudo de novo. Vê, tudo de novo GM e esse da vício no caso é o ford né, ford é ele. aí no caso é vício e DHB, caixa DHB eu tenho lá é, então é onde que pode acontecer de o anel partir ali, na passagem ali né? aí se tem um camisador, poxa, aí garante mais, ainda mais a trabalhar com essa montagem né? a gente vai verificar agora aqui as peças da bomba, da bomba DHB eu quero mostrar aqui, eu já desmontei ali a parte da válvula, mas a montagem, a desmontagem, a gente utiliza, igual eu falei, essa ferramenta aqui, por exemplo, a gente que faz ela. Eu que fiz essa ferramenta, é, ela é a mesma trava que tem aqui, é uma trava de bomba ZF, que vai muito no Santana, vai no, na Pampa, vai muito nesses carros aí da Ford. Eu é rei umas bombas maior, grandona, que elas vão ali, pareceu, é melhor cara é tipo assim achar outra, ele achar outra ou então você fazer uma adaptação para esse tipo de bomba aí sai muito mais valor né o valor até de, de, de, de comprar uma outra ZF é, instalar adaptar então, uma DB porque a, a posição do suporte lá é diferente dessa bomba para outra que vai, essa grande que eu tirei essa travinha aí torta ela faz dessa, dessa maneira aqui porque geralmente nem sempre vem uma uma, um como esse na maioria das bombas não vem mas algumas DHB vem você só bater um pininho aqui alguma coisa fininha né você bate aqui que a trava ela pula aqui ela pula aqui porque ela pula você vem com a chave de fenda e e solta ela mas se não vem ou ela vai vir com chanfradozinho como esse que eu fiz aqui ó que aí você usa essa fermentinha ou com uma chave de fenda bem fininha ou ela vem com um rasguinho aqui se Você pega uma, uma chave de fenda fininho também, bate aqui para cá, ao contrário de bater para cá. Você bate, entra com a chave aqui para cá, que ela vai e solta aqui. Mesma coisa, passa uma chave de fenda e solta. Mas a maioria vem assim. Então você vem assim, usando essa ferramentinha, você, você consegue soltar com uma certa facilidade. Né? Aqui está sem. Muita pressão porque eu, eu tirei os anéis do aqui dentro. É, então, para montar, é quase da mesma maneira. É, aí a questão da montagem é que são elas. Porque o que acontece? Cadê a chave de fenda? Está lá na caixa, deixa eu pegar ela. Essa questão aqui da, da, da... Essa pressão dela tá vindo daqui, né? Da vinda vindo daí, dessa mola aí. É uma mola. Justamente, eu que peguei a pra chutar ela, mas ela tá solta aqui. Então, o que acontece? É sempre nessa sequência. É bom quando desmontar, deixar mais ou menos na posição, né? Isso ajuda muito na montagem. Sa Saiu a... Saiu primeiro a trava, né? Depois a tampa, aí saiu a, aqui a, a, a placa superior, que é a placa que contém aqui a rotor, o rotor e saiu a mola. E aqui os dois aqui quase não importam muito a posição. Mas não pode deixar na hora da de montagem, deixar de montar a mola. A mola o certo... tem lá? Mola tem lá né? Pois é, o certo é colocar assim, mas ela funciona também se colocar ao contrário. Entendeu? Ela funciona também. Mas o bom é colocar aqui nessa posição. Eu não importa se é pegando furo ou uma coisa assim, não importa. Ela tem que ter porque depois para desmontar ela que vai te ajudar. É só dar uma batidinha aqui, batendo um pouquinho assim, uma retinha o um martelo, que ela pula, né? E aí você termina de finalizar, batendo ao contrário aqui com, com o martelo. Né? Então é onde que ajuda bem. Agora, essa questão aqui da... da, da... Esses pinos aqui são encaixados aqui. Isso, é. São encaixados aqui. Na oficina a gente vai ter mais oportunidade de mexer com essa coisa da montagem. Dessa bomba. Né, então esse anel maior... Ele, ele sai daqui. Né? Já tinha tirado ele E esse mais fino é da tampa. Né. É, não tem muita dificuldade de montar ele, ele, geralmente ele, sabe, é se moda ele entra ali tranquilo, não. tem que passar uma graxazinha na montagem e tá? tal, na montagem como eu falei, eu vou mostrar ah, lá. Ah, isso que eu der, tirado tudo, é o do seu, eu vi lá no vídeo, nós só falando é passar sim. uma graxazinha, uhum. mas a graxa não dá reação com óleo não? Não, não, não dá não, nesse caso aqui não, não pode, ser é, é né? excesso, né? Vou botar isso, porque até para o próprio anel, né, a graxa ela ataca, dependendo da graxa. Eu uso muito a graxa azul, é. mas a graxa verde, aquela da lubrax também funciona muito bem. Né? Mas a graxa azul ela já é mais lisa, ela já é uma graxa melhor, uma qualidade melhor. Mas quando não dá falta é só essa graxa mais ah, verde. Você já vê no ringue na é graxa. Até porque ela não ataca no graxo, também. Isso, é. O ringue, a tampa aqui na beiradinha também, porque é aqui que vai fazer contato com esse anel maior. Esse anel aqui de dentro, né? Ele veda aqui. E no caso desse anel menor, ele veda na tampa aqui. Ele faz é, a vez de entrar aqui na tampa. Então, tu passa um pouco de gajo aqui, monta um pouquinho aqui por fora, lá também por dentro, um pouquinho e pronto. É só montar e bater, né? É, é, no caso aqui, eu vou continuar desmontando aqui. puder, é, a gente fazer a montagem aqui direto. Aqui é excêntrico, ele é meio valso assim mesmo, né, tem sempre a travinha, essa travinha aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pula, e vai que você, como o professor Levino lá disse, vai que você tira isso aqui, solta, já tá numa sexta-feira, quatro hum. e meia da tarde, hum. e você não tem outra. Vou contar uma história, <risos> fazer isso na montanha de arranque, Eu tava no poço eletricista uhum. aí na hora da montagem aí tinha um negócio de pneu mas aí o é, onde ficavam os pneus era mais baixo e tinha uma, uma grade uma grade uhum. assim que dava por ali pra você ver o que tinha lá embaixo aí na hora da montagem aí aquela trava lá com a força com a pressão ela caiu lá pra baixo, não tinha como entrar. <risos> era noite, aí o então... professor olhou pra nossa cara assim, e agora? Aí eu comecei a procurar lá na, nas gavetas, aí eu achei um, um arame, e era um arame assim, que na hora que você... era ruim de moldar, né? Mas eu consegui moldar ele e cortar ele também, aí eu consegui fazer uma, uma trava. É. Aí botei no lugar, aí ele veio, aí falou, é, parabéns. E é isso aí que vai acontecer na realidade. Uhum. Você tem que... Pois é, mas nesse caso essa travinha é difícil Mas tem que, cuidado, tem, tem, que tem que ter cuidado. Tem, tem que ter muito cuidado. Eu sou só como um cinco, um, um, um, uhum. assunto de oficina não acaba nunca. A gente conversa a noite toda, uma vez eu fui tirar um vídeo de combustível do Vector, o velho que está montando na tem um Y assim, porque ele trabalha com a pressão de retorno, não tem mais regulador lá Tum, na frente, a regulador, o regulador dentro da bomba. Então, é ali mesmo ele já volta o combustível, né? Ele gera uma pressão e ali mesmo já tem um retorno. Só que cola ali recebe. E o fio de combustível era que imperna, se você não botar força, não tira ele. Não era que eu botei ele preck no, no Y. Eu falei, e agora? Porque ele não encontra pra comprar. É. A mangueira já subia para cima do tanque assim. O cara é um meu amigo, mas o cara é delegado de polícia, coroa. E estou lá conversando e eu falei, cara, a única coisa, eu não posso esquentar isso aqui, botar sobrador. Falei, ferro de solda. Peguei o um ferro de solda, o ferro de solda só esquenta, vai ter combustível, porque ele não vai, né? Claro que eu bati esse, deixei ele secar, aí ele trincou, né? Aí eu peguei e fui trabalhando ele assim, ó, tirando o material de um e unindo no um outro, aí fazendo aquele trabalho. Uhum. Cachei o fio e pedindo a dele, para dar certo, né? Falei, bate a chave três vezes, vira só a chave só, uhum. Vendeu o carro e foi embora, meu filho. curso, é. é. é. mesmo esquema, de tarde querendo ir embora. É. É. Mas tem que ver história de oficina, né, irmão, Histórias História de oficina. É. É. Pois é, muito, muito bacana. É. Então, o que acontece? É, aqui é a placa inferior, né? O, o espino que trava ela ali dentro ali, que é a placa pode rodar, É só o Aqui o... que tem, né, tem um guias né? Tem, tem ali uns guiazinhos tem guia. uhum. Então aqui o esguia, esse aqui tá ali, tá alizinho, que é novo, eu... Geralmente isso gasta. Hein? Gasta, gasta ele, gasta ele, dá muito barulho, geralmente faz andar essa bucha aqui, essa buchinha quando esquenta muito por falta de óleo e tal aí, não, não. ela também circula, olha, né? Circula, tem, tem, é, tem um, tem um rasgozinho ali que ela... é o óleo passa ali, muito fininho, então é, é, é, é trabalho nessas condições. Aqui eu bati aqui, ó. Isso aqui não vem de fábrica. Eu bati aqui para poder fazer o quê? Para poder arrumar uma maneira de travar e, se caso faltar hora, esquentou muito e ela rodar, ela não vai sair do lugar. Não vai ficar andando. Da mesma maneira eu faço aqui né, por baixo onde que vai o retentor. Aqui tá com o retentor não dá para ver. Uhum. Mas aqui, antes de, de, de alojar o retentor, eu faço o mesmo ali. Faço furo. É, como Sim. assim? Furo não, é punção. Eu punciono ali com punçãozinho igual tá aqui. Aqui é punção que ah. eu bato, né? Eu dou uma batidinha aqui, aqui, bem bem no talento, não, não. não esses por aqui já estavam feitos ou foram? Qual? Esse aqui? É esses quatro aí. É, é punção. Eu bati eu é o punção ah tá, ali. não existiu. Não, não, não tem, não vem, não vem assim. Ah, Mas, então peraí. Então, então, então a bucha é mais grossa do que a ali então? Não, a bucha, ela é.